O ah, meu pescoço, Mano. Olha, que me diga: Imagina que tem um demônio atrás de você. Você ia correr nessa velocidade? Olha como a menina corre. Ela corre tipo: Ai meu Deus, eu estou passeando no parque. Ah. Não, não, eu não. That girl is a... O <risos> meu Z, mas tudo é mais fácil na versão da Isti... Este... It was at this moment that he knew. He fucked up. É óbvio que ele vai me campar, ele tá bravo comigo. Oh! Olha que vergonha. Olha pro lado, filho. Tá jogando LOL, gente. Eu não consigo mostrar o computador dele. Ele está ali do lado, o ser que fica aparecendo todos os dias em voz é aquele ser ali, jogador de League of Legends. Olha lá, ó, ele Está blind, lixo. Fez nem 3K de pontos. Tenho... Camper! <susos> Debe nos inimigos. Ai, que susto. Nossa. Ah, eu esqueci de mudar minha can. Vai, gente, sessão print pra botar como emote. Deixa eu ver um. Uma cara de tipo... Cara maliciosa. Deixa eu... Que delícia, hein? <risos> e aí, ô te conseguiu colocar lá... As aqui, tudo bonitinho? Gente! Ai, tá doendo. Tentando seduzir, mas não tá dando certo. Prendeu. Ai... Aí ela, ai meu deus! <risos> A atuação <risos> ah! <risos> Play, Replay, replay. <risos> Olha pra trás. Ah! <risos> tá vendo, Taurizinha? Olha lá, ó. Como prometido, Taurizinha. Um brinde ao primeiro sub que eu recebi. De torizinha tchim tchim é horrível é muito ring como seduzir, ó. Eu vou ensinar você também, porque vai que funciona com os killers. Você chega assim na pessoa, ó. Aí você chega bem perto dela. Aí, sussurra. Oi. Você vem ser por aqui? Aí, ó. Ó a sobrancelha. E aí? E aí, so, se sua sobrancelha parar, ela perde o interesse em você. Você fica assim. gente, acho que as coisas estão possuídas